Johnny. A cultura de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. A cultura de homem, é, a cultura de homem, okay. não. por isso que agora vou rimando com a fé. Jay. A cultura não é só para homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O Johnny pega as contas da mãe, isso que você fala acompanha. Por isso no verso você não foi foda. O que é yeah. adianta paga as contas yeah. das mulheres dentro da sua casa, se é machista, como se okay. na roda.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 de corre gritando na minha cara achando que você vai chegar nos 11 né e você falou de família tem 10 anos de corre vai se fuder de ser gritar de novo na minha cara você nem vai ver o teu filho crescer <cemented> <mando <laut> <mando <mando> <tos> oh, oh, eu vou, vou, <mando> vou termino a, sombra, vou a então pra você é cusão eu vou terminar o round gritando na tua cara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 não, não, deixa eu botar no beat, deixa eu botar no beat <risos> E depois você falou que eu tava tropeçando E achar que eu tenho essa malícia Se na atitude de sujeito homem de essa Atitude é toda da polícia Pode crer, meu mano, tá ligado? De polícia você conhece bastante Com esse rostinho você toma muito enquadro Fica tranquilo, parceiro quadro você tá salvo, até porque como dizer miscida é a pele alva e a pele alva. Oh, não é certo, né? Por isso que eu passou a rima que se prepara. É, é, o Johnny apanhando pro preto de pele clara. Que oh. O Johnny tomou em quadro, todo mundo viu que era um fantoche. Uma carteira que não tinha grana e no outro bote, uma foto dourada. Descendo se apanha.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 Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flow flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Uhum. Não, Sério, você fala isso, mano, por isso que você deu por... Hey. Ganhou o um Estado porque a Levisca aqui não foi? Hey. Da hora, mano, que você se aposentou. Uhum. sobre o Estado ganhou o Nacional, só que depois que o Cid parou. Uhum. Até com Brasília, o rap tá em todo estado. Só que agora é rima espana. Só fala aqui nesse p que você não aguenta nenhuma semana. Ah!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 Bate a polícia que fala que há resistência! Uou! Só fala de TikTok, essa daqui que vai ser a enquete Se eu tivesse lá no seu estado, bate lá e também na internet Uou! Bate na internet cê não é veloz Da pressão eu não vou, porque senão não separa eles de nós Uou! Eu te Falo por isso que você fica no Algoz Hã? A polícia resolve com a arma Minha arma sempre foi minha voz Uou!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 Tubarão, eu vou amassar o seu frio Vai perecer por não parecer um MC O prado veio pronto pra te enxiguir Tô mastigando, eu tô mastigando e vou te ingerir Vou vomitar, porque na rima eu vou cuspir Vou te ensinar que eu não vim pra te agredir Vim lesionar e lesionar pra você sumir Peguei a lousa, é aula pra aumentar o QI Pegou a lousa, eu sou uma coisa, que já me atrevo Escrevendo em quadro branco, só que com giz negro Contrariando as estatísticas, na mais Então pode trazer a lousa, o professor tá na tua frente parecer, e que eu vou perecer Mas você vai entender, eu não vim pra parecer E não vim pra perecer, você fala só para falar Eu falo para ser mas só fala para si, por isso o prado te atropela de para ti Você acha que é bom, na rima para fi Eu te atra atrapalizei, você para ali eu paro ali, você parasita, quer é complicar rimar, mas eu vou te ensinar. Eu sou oh! a gente, você é paradinho, você você tá mais pro palhaço, é o patata e o patatinho. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! que eu sou o patatá e o patati, se a palhaçada tá aqui, sem maldade, a rima que é intinerório. hoje eu vou dar a risada do seu velório. Do ah, meu velório, mas esse é o jogo, não adianta, quer ser campeão, mas é o contrário, a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo e a alegria de MC é incinerar o adversário. Opa! Opa! Opa! Opa! Você rir de vergonha e hoje vai chorar de tristeza. Hum, eu choro de tristeza, mas na verdade chorar nem sempre foi a fraqueza. Você tem que entender toda a adversidade. Você tá rindo por dentro, eu choro de felicidade. Uou!